Eu... fala galera meu canal está mais de continuar minha saga aqui que eu posso comprar esse vídeo percebi hum. nossa gente hum. Olha, eu não tô precisando explicar aqui rapidex gente esse vídeo vai ser muito curto porque eu tenho umas eu... três vídeos para postar para falar Hum. Ai, ah, você não tá mais fácil Eu que tá muito bom Para que essa merda Desculpa Eu queria, queria ser ladrão Eu não sou ladrão Só também tá bem, cara, gente Eu não sou ladrão eu não sou ladrão Se falar que eu sou ladrão, eu dou uma volta e na fusa. Hoje meu objetivo vai ser chegar um rumo 1 um, um milhão de inscritos. Esqueci que aqui é 20 mil. 25 mil. Ah! Oh! Bunfunfa. Vem logo, bumfunfa. Ah, gente, eu preciso mais de melhorador. Gente, vamos lá melhor Não manda 400 alguma coisa de sossego. Gente, eu tenho que estar lá no computador trabalhando. Gente, vamos lá Tá comendo uva Gente, ainda vai se postar esses dois vídeos Ainda hoje Já sou meia no... uma hora da manhã Com os Gente, eu não vou Passei de... Uma hora Gravando vídeo Tem muita pessoa que de madrugada Tem muita pessoa que tá de madrugada Bufufa! Gente, vamos lá ver quanto bufu que eu tô ganhando. Do Não, Mano, não é muita coisa! que gente gente eu vou invitar aqui Já tá no processo HD. Gente, eu tô fixando o mais alto possível. Assim. Vamos jogar 14 minutos 4 minutos coração. Chegando, claro <risos> que senão já tá bom. É, já tá bom, <risos> <risos> gente. Cirou muita grana. Amo você Vocês vão ver. Vocês... Vocês são muito apagantes Isso é verdade volte eu vou dar aqui mais tem isso de buff de bom buf, de fofa Gente, eu volto. Gente, voltei, só e aí, lá. Os outros vão colocar mais nada. Bufo. A gente vai lá trabalhar, criança trabalho, Ih, parece que o cara deu um relance. Gente, tem uma só usa que eu queria user... hoje. Eu vou agradecer. Teve um. eu gravo mais vídeos? Mas vai ser bem curto. Processo agora terminado. Agora em processo de publicação de aceitação. Esse vídeo eu acho que eu vou editar ou não, por causa que eu tô com muito som. tio. por que você faz de não faz gravar vídeo? Tchê, é que não posso. Eu tenho que farmar muito. Tem que gravar vídeo pra vocês. Precisa dar muito, gente. Sem gravar vídeo. trabalhar isso daqui gente para que é um canal usar um, que é um canal secundário só de, de Minecraft ou robótica acho tipo. eu não sei eu acho que tem tipo, que trabalhar só isso Obrigado. Gente, só deixa eu editar uma coisa aqui. Já vou tirar uma foto para selfie. Diga X. Sim. Ai, gente. Ai, é só aproveitar essa aqui. Hum, gostoso outra coisa? E se e aí, T. T. T. T. Não tô brincando tanto assim com o tamanho. Gente, eu não acredito que eu vou chegar aos mil de inscritos de... nesse vídeo. Já só falta chegar aos lá, milhões de inscritos. Vamos lá recuperar os nossos milhões de inscritos. Susto, mano. Renato no coração. Esse grama. Tá o palavrão ali. É. Com os credos, pai amado. A ah! gente tá vai amado. Tá de brincadeira, hein? A gente vai amado. Tá roubando meu dinheiro. Ladrão. Ladrão. Ladrão roubou meu dinheiro, minha roubou nada. <risos> Tudo bem, gente. O que acontece? Eu ainda perdoo, tá? Mas a próxima vez, tá ferrado. Meu Esse cara tá ferrado na minha mão. Eu tô ferrado. Eu tô em um só no 40. Au! Quero só botar a po... A ah, merda do negócio. Agora que passa pro cara aqui. Gente, veja o vídeo. Porque vocês não estão vendo vídeo de coisa nenhuma, gente. Eu queria falar pra filha. Assim, velho, tia. aqui, eu tô meio um susto. Esse cara é um malandro, ladrão. Hum. Tia, vamos lá. Aê, hehe, boa. E vejo agora vou fazer mais um. Não sei, não percebi. E, tipo, é <risos> gente, focando mais a computador, gente. não esquece, a gente vai conseguir esse, esse milhão, gente. A gente foi. Se inscreve no canal